Eu fui um dos lutadores daqui, da Raposa 2. e eu fico triste, e eu estou triste ainda. E às vezes eu fico pensando, por que, que eu lutei em vão, será? Com febre, com tanta dor, fazendo autodemarcação. Então essa é a minha preocupação. E vocês jovens que estão aqui, vocês estão para amanhã. É para vocês que nós lutamos. olha como vocês estão aqui. Então, essa doença não é brincadeira não. Quase que eu perdi minha companhia. Quase, quase. Por um pouco que ele se tornou. Então essas doenças que a gente está vendo, ainda estão tá vindo mais pior do que isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está vendo esse garimpo, estão dizendo que estão bem de forma, mas não está vindo daí desses ferrais. Nós, como indígenas, nós sabemos que a doença está aí. Que a gente não pode mexer com a natureza. A natureza que foi Deus que fez. Aí estão tá, vindo gente, como a gente ouvimos primeiro de fora. Será que eu lutei para essas pessoas de fora vêm? Não, eu lutei para os povos indígenas. Para meus netos, meus netos, meus netos, meus netos, meus netos e outros netos que estão nascendo aqui. Eu sei que eu estou para viajar, mas eu quero deixar bem claro para vocês que essa terra foi ganhada por nós, para vocês, para os filhos de vocês, para os de vocês que para a geração em geração que vem. Então, eu peço vocês jovens, sejam fortes e não trabalhar sem assim impondo. Vocês têm que ser fortes mesmo. Vamos ver amanhã, não de hoje. Vamos ver o que vai acontecer amanhã com a gente, né? com vocês principalmente, com esses clientes que estão nascendo e crescendo. Então, tudo isso, gente, a terra é sagrada. A terra é nossa mãe, porque dela que a gente tem o nosso sustento.